Antes de começar o vídeo, eu quero dar um recadinho muito rápido pra vocês, tá gente? Eu quero falar que é pra vocês se inscreverem aí no canal e ativar o sininho das notificações e deixar o like, porque se vocês não deixarem o like, o YouTube não vai enviar notificações pra vocês. Mas mesmo assim, se vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações, deixarem o like em todos os vídeos, o YouTube não te mandar notificação, você passa aqui no canal... É, todo sábado Às 2 horas da tarde Que eu prometo que vai ter vídeo todo sábado Às 2 horas da tarde Então fiquem aí com o vídeo Olá, Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo E o vídeo de hoje vai ser os novos acessórios Do Niquinho Que no caso ele está ali embaixo E eu tô com essa blusa super diva Maravilhosa Que eu já devo ter postado um vídeo aqui no canal Com essa blusa aqui, né Que é minha playlist de K-pop 2 Parte 2, se você um, tá aqui nos cards, se você não viu a dois, também vai estar aqui nos cards. Então é, hoje é, ó, eu, a gente começa essa camisa maravilhosa, gente. Eu vou querer gravar todos os meus vídeos com essa camisa aqui com o verdadeiro de mim, de mim e com o meu nome, gente. Gold né, gente? Não tem coisa melhor. Bom gente, então, hoje eu tô aqui pra mostrar os novos acessórios do Nico. Pra quem não sabe, o Nico é meu filho, meu filho dois né, gente? Que chegou. É, chegou em segundo lugar. Meu filho maravilhoso, que eu amo ele. Do mesmo jeito que eu amo toque, que é o meu hamster. Eu tô quase caindo aqui, porque eu estou de salto pra ficar coisa na câmera. Porque, olha, gente, sem salto. Sem salto, sem salto. Agora com salto. Eu me sinto adulta, né, gente? Porque eu tô com salto da minha mãe tá? Então, vamos lá. Vamos lá pra, ver, pra vocês verem o Nico e verem o. Os novos acessórios dele, né? No caso, e a nova casa dele. Que rabinho, por que você tá botando rabinho assim pra cima? Gente, o que, que é isso? Tudo bem, xixi, É Meu estranho. Mas tá vindo. Gente, pra quem não sabe. Opa, gente, deixa eu botar a softbox aqui. vai ficar um pouco escuro a imagem, um pouco escura a imagem de mim aqui. Porque eu virei o box pra lá Pra não ficar muito no rosto dele que ele não pode pegar muito sol, muita coisa quente E nem muito vento Então eu virei pra lá Mas esse daqui que é o Nico, ó, pra quem não conhece O vídeo dele vai estar aqui nos cards Deu mostrando um ele melhor Aqui, ó, ele tá de, com saúde, ó coisa mais linda, agora ele não me morde mais Porque antes ele tava me mordendo Era muito um sacrifício pra poder pegar ele, ó Mostrar ele melhor pra vocês aqui O box agora, ó isso, vendo? assim, ó. Calminho, ele tá muito calminho. Então, agora eu vou mostrar as novas coisas dele. Eu vou mostrar as novas coisas dele, tá? O mozinho, gente, ele não me morde mais. Olha que amor. tem coisa melhor. Vou mostrar pra vocês aqui. De primeiro, eu vou mostrar os acessórios. E depois, eu mostro a casa dele grande, né? Então, aqui primeiro tem um balancinho que foi o meu pai que fez. Olha, gente, que gracinha! Ó, vocês estão vendo? Ele balança, ele sobe aqui e balança. Oh, é, é muito fofo ele subindo aqui balançando. Opa, bati aqui. Aqui a comidinha dele, normal. Tô desastrada. Comidinha dele aqui, normal. Eu boto umas cenourinhas assim, ó. Uns pepinos, assim, pra ficar mais coisinha. Aqui a rodinha dele. Ele tá rodando ali no momento Ó, ele tá rodando aqui no momento Roda, Nico Roda, roda Ó, gente, que amor Ele rodando daqui é o bebedourozinho dele, ó Que... Opa, passar Ai, gente, deixa eu ajeitar aqui. Vou... Enquanto eu ajeito aqui, vocês estão ficando aí vendo ele aí. Continuando aqui, esse aqui é o bebedouro dele, ó. Tá escrito hamster e tá escrito land pet. Aqui. E tá um desenho de hamsterzinho e é azulzinho, ó. Aqui é um negocinho pra prender, que no caso saiu, né? Porque a é pessoa que não sabe colocar direito, mas... Eu vou ajeitada por meu Deus do céu É muito desastrada aqui Mas tá bom, eu vou continuar aqui Gente, a próxima coisa é esse tubinho aqui, ó Que é, que é esse tubinho pra ele passar Que a gente fez com rolo de higiênico. Ficou muito legal E que tem que prender também, de novo Esse, esse negocinho aqui, gente É um negocinho que, ó Tá, tá meio aberto ainda ó, Pra... Como vocês podem ver, já tá meio aberto Que é... Ele tentou abrir... Então isso daqui ó, fica meio aberto e eu botei uma gulosema ali dentro, ó, gente. Dá pra ver? Ó, oh, tá vendo? Tem uma amendoim ali dentro. Eu coloquei que aí ele vai te gastando dente, ele vai tentando morder pra ele abrir. E aí vai te gastando o dentinho dele. Bolinha aqui ó, que é uma bolinha que ele pode ficar empurrando assim, empurrando assim. Essa caneca aqui, ó Que eu deixo assim, mas ela tava virada Ele entra aqui Aí ele fica aqui dentro olha, eu Vou mostrar ele, aqui pra vocês aqui dentro Esse amorzinho, Nico Calma, minha precisa ficar com medo, né, o filho é, Olha Que amor, gente, que amorzinho A gente ele aqui ó eu vou botar ele. Não é maldade, tá, gente? Eles gostam Tá vendo, gente? Que fofo Então Você vai dar uma ajudinha aqui pra ele Ajudinha aqui pro neném Ai que amor Ele entra aqui, fica aqui E tem a casinha dele Essa casinha aqui fofinha Super fofinha Que também foi meu pai que fez, tá gente? Meu pai, pai que fez Essa casinha, esse brinquedo Esse daqui, esse balancinho e, e aí, gente Aqui, essa daqui É a casona dele, ó tem a fotinho dele aqui, tá meio coisadinho, porque eu lavei a casinha dele hoje, dá pra perceber, né, gente? Aqui é também já tá desmanchando, porque conforme vai lavando, vai saindo, né? E ali também, e ali do outro lado também tem a fotinho dele. Ele tá aqui rodando, e então as casinhas aqui é a dele. A serragem dele, que vocês já viram no outro vídeo, é essa daqui. Só que dessa vez eu não coloquei porque dá muito trabalho pra colocar Tem que peneirar e tudo, gente Aí dá muito trabalho pra peneirar Então eu fico horas peneirando Então eu dessa vez coloquei papel Não tem problema colocar papel assim cortadinho, gente Faz bem até pra ele Que ele não fica pegando poeira, assim, tudo Não tem problema A gente cortou bastante Uma máquina que corta papel E essa daqui é a casona onde ele vive, ó, gente Muito bonita e aqui é a casinha dele de viagem. É onde a gente coloca ele pra lavar essa daqui, pra ir pra outro lugar aqui, ó gente. Também é pequena, mas é por causa que se ele vivesse aqui não ia dar, porque ela é muito pequena. E ele pode ficar com falta de ar, estresse e morder quando for tentar pegar ele. Então ele tem que viver em uma casa grande como essa e nunca menor que essa ou... ou... Nunca menor que essa ou nunca desse tamanho Porque se ele viver aqui ele vai ficar muito estressado E vai te morder sempre que você for pegar ele Então essa é aqui a vida dele normal Gente, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Cliquem em gostei Não se esqueçam de passar todo sábado Às 2 horas aqui no canal Pra você, pra você ver um vídeo novo que vai ter e o próximo vídeo que vai ter aqui no canal Vai ser muito legal É muito engraçado Então se preparem pro próximo sábado, tá, gente? Então eu tô aqui terminando o vídeo Com essa um gostosura aqui demais, ó Dá tchau, Nico Tchau Tchau, Pops Ai, gente, ele tá um amorzinho Agora eu pego ele sem nenhum problema Porque ele não tá mais mordendo Gente Olha, olha o que acontece Quando eu pego ele assim, ó ah, ele vive no deserto, sim. Gente, olha como que eu pego ele. Mas não tem problema, não machuca ele, que ele tem uma pelinha aqui, ó. Tá vendo, gente? Mas eu não gosto muito de pegar ele assim, não. Que dá pena. Né? Olha a carinha dele. Olha a carinha dele. De tipo, tá assustado, sim. Tipo, tipo, é porque eu vi que meu pai falou que as mães deles pegam eles assim. Então não tem nenhum problema, não machuca ele. Ele tem uma pele aqui, ó, que não machuca elezinho vendo? Que amor. Ai, gente, ele é muito amorzinho. Eu escolhi o animal perfeito pra minha vida. Agora eu tenho o Todd e esse gente é gostou aqui, ó. Ó, que amor. Não, amorzinho? Um beijo e tchau, papis, Anongi.